agora, agora lascou de vez. Ai agora... dia Não deu. Deu! Isso! Fala galera, tudo bom com vocês? Mônia aqui. Vai começar agora o desafio Jogando Bloodborne Com o personagem mais fraco do jogo. O nome dela vai ser Malenia, porque vocês comentam muito aí nos vídeos de Elden Ring que a Malenia é o capiroto. E com esse nome eu espero conseguir pelo menos um pouco da habilidade da Malenia em Elden Ring. Apesar que eu não conheço a Malenia ainda, só por nome, porque vocês falam muito dela nos comentários. Aqui na origem vai ser peso morto, que tá ali ó, nível 4, que é o menor nível do Bloodborne, os outros são todos nível 10, peso morto, a aparência, vai ficar assim mesmo porque eu não tenho tempo para ficar mexendo nisso gente, convenhamos, vamos lá, Malenia, peso morto, a idade aqui também eu vou colocar ela uma pessoa madura, então é isso, a Malenia, nível 4, peso morto, começou, vamos lá, começamos com 10 ecos de sangue Ai, gente, eu só tenho que me acostumar a abrir portas, subir escadas com o X, porque em Elden Ring, que eu também tô jogando no momento, é com o triângulo. Isso confunde muito toda hora. Vamos lá. Eu não lembro de muita coisa, né? Assim, onde tá os itens essenciais, então a gente vai ter que explorar bastante. Vamos começar aqui com o primeiro desafio, que vai ser matar esse lobo. Porque ele dropa frasco de sangue. E eu queria muito um frasco de sangue aqui já no início. Eu não me lembro se eu não. Ah, eu não consigo pegar ele no. Não consigo pegar ele no. Eita, lasque! Eita! Ai, gente, não pula, né, nesse jogo. Eu queria dar um power nele, gente, nas costas dele. O que, que a falta de prática não faz, cara? Como é que pode não ficar dançando aqui o dia inteiro? Finalmente! Quase que eu ainda erro, Power, gente. Eu fui apertando o botão errado. Ai, de novo, gente. Apertando o botão errado. Ai, peguei um, um, um... Peguei um fragmento, gente. Foi melhor do que eu imaginei. Yeah! Primeira vitória já aqui, hein? Peguei o primeiro fragmento. Serve para upar a arma. Vamos passar correndo aqui, vazadas. Vazada. Porque nós precisamos subir essa escada. Porque a gente não tem a arma, cara. Ai, não morre, não. Beleza. É primeira morte. Pronto. É, eu queria vir pro sonho mesmo, mas não era dessa forma. Não era morrendo, era vindo pela primeira lanterna. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui uma arma. Vamos de cutelo e a, e a pistolinha. Vamos voltar lá pra Yarnam. Estamos aqui com a nossa arminha já, com a nossa pistolinha. Mas, primeiro de tudo, vamos, vamos tentar acender a primeira lanterna logo, né? Pra não precisar ficar voltando o tempo inteiro lá atrás. Prontinho. Olha que bonito, gente. Ai, filho, do aqui. O que eu tô fazendo aqui de cima pra... Gente, eu não lembrava que ele vinha aqui, não. Meu Deus do céu, que susto da gota serena. Aff, Maria, gente, eu ia mostrar pra vocês o tanto que é bonito daqui de cima, cara. Galerinha, quem puder deixar o like aí, viu? Eu agradeço. Tem um caboclo aqui. Esse desafio aqui, galera, pra quem não sabe, quem não... Ui! Quem não conhece... Quem nunca viu, é o seguinte. Eu vou tentar ir no jogo até o final. Eu vou tentar até o máximo que der. Eu não vou dizer que eu vou conseguir zerar. <risos> eu vou tentar até o máximo que der com esse personagem level mínimo aqui. Mas upando a minha arma, tá? A arma tem que upar, porque senão aí lascou de vez, né? Mas o personagem vai ficar nesse level mínimo aqui. Vou matar esse capiroto aqui logo. Gente, ali tem um capirotão, sabe? Só que ele é muito capirotado, sabe? É muito difícil ele, cara. Eu vou morrer com certeza. Deixa eu tentar limpar essa, essa área aqui um pouco, sabe? Vou, vou tentar upar um pouco da minha arma. Não! Tô presa aqui, gente! Me prenderam! Caraca, velho! Tô presa aqui, que meleca! Prendi bem na roda ali. Ai, gente, eu tenho um frasco de sangue, mas não tá equipado. Nossa, eu não usei nenhum frasco de sangue até agora. Porque não tá equipado, gente. Nossa, Deus, tem que equipar. Não. Não, não precisa equipar frasco de sangue. Meu Deus, isso não é o The Ring, não é Dark Souls que você... <risos> que você precisa equipar o Estus. Vamos ver aqui em cima. Toda hora eu quero, eu quero ficar colocando o escudo. <risos> Bem, aqui tem mais um coquetel molotov 4. Hum, que delícia, hein? Ai, coquetel molotov é vida aqui. Gente, aqui não tem escudinho, hein? Aqui é só na. Na esquiva, meu gente. Oh, mas eu esquivo pro lado errado, né? Ui! Tu não morre, não, praga? Tu tá quase. Respira. Ai, gente, ele vai me dropar bala. Que bom. Bem aqui, tem um capiroto. Bem aqui, ó, escondidinho. Olha, olha que sacanagem. É fora. Você vai aqui, ó, que nem no lixo feliz, que só. Pegar o um item e o caboclo tá te esperando pra te dar uma, uma foiçada na cara. Tem outro bem aqui, cadê? Vem cá! E ali tem outro, né? Esse da tocha é tão chato. Sai, eu quero pegar esse item bem aqui. Mais balitas para nós. Ai, você é difícil. Ai, vamos matar. Vamos matar tudinho. Esqueira. Wait, wait, wait, wait, wait mesmo. Uhum. da lasqueira, gente. Dois, dois aí complica a minha vida. Porra, praga. Dropo muito bom, frasco de sangue, é bom. Ai, o cara da bala. Tem que matar ele primeiro. Ai, meu filho, calma, calma, calma, calma, muita calma nessa hora Tem outro me atirando lá em cima Ai, merda, é pra pegar o item, não é pra usar frascos de sangue, não Meleca Toda hora eu fico apertando o botão errado, gente Vou consumir vários frascos de sangue sem necessidade nenhuma Ai, meleca, gente, do céu Tá bom, agora podemos descer aqui Muita calma nessa hora O atirador já se foi Ai, só tem um monte de capiroto, né? Vindo, mas tudo bem. Eu tô atrás do quê, meu Deus? Eu só fico me enganchando nas coisas. Uh bota grande. Ui. Ai, gente. o que tu tá fazendo aqui? Era pra tu tá morto? Não, não deixei nada aqui pra trás. Traga, gente. Ele é quinto, véi. sai fora quantos bichos aqui gente eu não morri nem uma vez e parece que não diminui eu não morri nenhuma vez assim né digo depois que eu revivi e eu mato, mato e não para de aparecer cara pelo amor de deus isso vem aos poucos vem aos poucos ai vigor não me deixa Ai, gente, toda hora eu. Sai! Agora sim, estamos finalmente. Mas aquele cachorro bem nenhum problema. Vem, tio. Vem, tio. Esse cachorro aqui é um problema. Eita, eita, eita. Eu vou morrer. <risos> Se cura, minha filha Ai, gente, essa agilidade na né? esquiva de Bloodborne Eu acho muito top, eu gosto demais Ah, esse aqui é um abestado, velho Sai Acabou? Acabou tudinho mesmo? Não tem mais nenhum Vou só coletar os itens aqui Fora da alegria Aqui tem um monte de cachorro, mas eu vou ignorar Eu vou abrir o atalho primeiro Aqui e Pronto, temos atalho Pronto, agora é só meter o sarrafo na galera aqui E ir pro esgoto E vamos matar os cachorros Ah gente, esses cachorros aqui é uma labuta grande por quê? Porque não tem escudo aqui, né? E aí eles vêm muito rápido, cara. E tem uns bem ali embaixo. Eles vêm muito rápido pra cima da gente. Louco, louco, louco, louco. E aí eu eu, eu sempre levo de mordidinha. Não tem jeito. Eu bem ali. Uh. Okay. Ai, meu Deus. Eu provavelmente vou cair bem aqui. Eu tenho que cair pra pegar uns itens. Mas eu não queria cair agora, agora, agora, agora. Sabe? Beleza. derrubei o item lá embaixo. Eu vou ter que ir lá pegar. Depois. E tem outro aqui. Ai, provavelmente eu vou cair fazendo isso. Uh. Uh. Uh. Caiu, mas eu não caí. Que bom. Vamos seguindo. Vou descer bem aqui na portinha. Bem aqui mesmo que tu tá, né, molequinho. me um ataquei bem ali. Ah, esse bicho aqui eu tenho medo dele, gente. Porque ele é forte. ele me dá um peteleco, eu já fui. Minha vala. E ele me viu, hein. Ai, consegui. Ainda consegui recuperar o sangue. Nossa, é bom demais esse mecânica aqui do Blood. Quando você dá um contra-ataque, você recupera o seu HP. Ai, é top demais isso aqui, gente. Eu adoro isso aqui. Tem outro ali, vou matar ele e deixar aquele ali por último. Na verdade, eu queria pegar você pela cacunda, mas não vai rolar. Eu tô atrasada no Perry, gente. Porque ele tá me acertando também. Tô recuperando o HP, né? Pelo menos. Ai, que bom. Um fragmento de pedra de sangue. Maravilha. Agora a gente tem que ir com muita cautela devagarinho. E essa área aqui está limpa. Hora da alegria. Só catar os itens. Vai matar esse bem aqui. Eu tenho que aprender a pele direito nesse bicho aqui, cara O bicho que eu tô errando Eu tô errando time Meu filho do céu Pensei que tu tinha morrido já Ok, tem uns corvo aí nojento aqui Agora eu preciso cair aqui Certinho não posso errar esse pulinho, porque eu preciso pegar esse item aqui. Eu nem sei o que, que é, mas eu tô catando tudo aqui, gente. Tá de sacanagem comigo, né? Que eu vou ter que voltar lá em cima de novo. Ah, não, gente. Fala sério, cara. Tá, agora, agora vai. Ah. Ui, ui. Vai certo, mulher. Vai, vai, malenia. Acerta esse pulo. Aí, fragmento. É tudo que eu preciso. Vamos pra cá. Tem um set aqui pra me pegar, gente. Nesse. Nesse esgoto aqui. Em algum lugar que eu não me lembro muito bem onde. Ai, gente, tem que pegar uns negócios bem aqui. Tem que voltar aqui em cima ainda pra pegar outros itens. Ai, gente. É muito Laruto. Porra! Seus malditos. Conhecimento de louco. Aqui tem uns, uns, uns bichos aqui que vão reviver. Eu vou só pegar o item deles ali. Pega o item. 10 balas é bom. 10 balas é bom. Acho que é só isso. Que Não tem mais nada de interessante aqui. E aqui, aqui. O que tem mais? O que tem mais? Eles são muito fortes, gente. Melequinhos, é eu vou subir bem aqui. Ai, beleza. Vou abrir aqui o atalho já. O atalho do boys. Ai, meu Deus. De um dos boys. Ai, aqui eu tenho aqui, ir. Nossa, eu vou morrer bem aqui com 3 mil eco. Ai, meu Deus. O meleca é Perry que eu quero dar na bundinha. Gente, na bundinha, vai aí. Ai, gente, a Malena tá fazendo um exame aqui agora. Ai, símbolo do caçador do serrote. Isso aqui vai servir para desbloquear algumas coisas, eu acho. Para venda, hum, vamos subir essa escadinha aqui agora. Não era aqui que eu queria subir não, gente, pra falar bem a verdade pra vocês. Não era aqui que eu queria subir, eu queria subir em outro lugar. Aproveitar que a área tá limpa aqui. Deixa eu tentar descobrir onde é a escada, gente, que eu subo pra ir lá pra esse lugar. Não acerta não, praga. Essa escada aqui, gente, que eu quero ir, eu acho... Essa mesma. Matar esse, esse gorducho aqui. Uh, devagarinho, devagarinho. Pega a cacunda dele, Malenia. Ah! Malenia do céu, tu fez barulho demais, mulher. Ô, oh, Malenia, tu não presta nem pra, pro stealth, Malenia do céu. Vamos lá em cima logo abrir o atar antes que nós vim aqui. Beleza, vamos pegar bem que um item aqui talvez ajude nós no boys. Ela me deu uma caixinha de música aqui. Acho que eu, talvez ajude. Agora, meu filho, o buraco é mais embaixo. Ô, oh, gente do céu. Eu tenho que matar aquele... Cadê? Ele tá debaixo da escada me esperando. Sacanagem. Ai, não vou parar aí agora, não. Vou bem aqui pegar outro item. Também tá com o um gordo do chão ali, ó. Tá bom. Agora vai devagar, de Devagarinho. Devagarinho, Malenha. Divagarinho. Divagarinho, Malenha. Não é malênio, não, gente. É o bicho mesmo que é o ouvido bom. Isso. Muito bem. Agora termina de matar na porrada mesmo. Isso. Aqui nós temos que item. Não era pra me curar. Era pra pegar o item. Molotov e a tocha. Muito bom. E ele dropou moedas brilhantes. Que item inútil. Agora não vamos mais ficar na escuridão lá no esgoto. Eu nunca fui pegar o set, cara. Vou pegar o set vou lá agora vou pegar o set agora tem um tem um atirador ali eu tenho medo de tem um atirador aqui não me lembro muito bem vem cachorro porra tem um atirador ali no chimento caperu um por vez um por vez que aqui toda cautela é pouco vem cachorro eu não lembrava que o tiro derrubava o cachorro vou utilizar mais vezes porra nem presta. Nem pra do, dropar item, esse, esse bicho não presta. Ataque forte. Ataque forte. Vai. Isso. Aí. E... Tem um cachorro ali. Esse cachorro vai me atrapalhar na hora que eu for matar tá? o atirador. Vem cá, cachorro, véi. Ah, labuta. Morrer aqui, é ligeirinho? muito Poxa, o monge do que Aí tem uns bichos cabuloso aqui, gente. Não é aquele lobo ali, mas eu não vou lá agora não. Vou logo pegar meu set ali. 10 calhau. Nossa. Item. Tá. Ah, não, vou, não vou menosprezar nenhum item aqui. Provavelmente nesse modo aqui eu vou precisar bastante. Descer a escada. Descer. Lá embaixo tem uns ratos. Papiru. Cadê? Ai, gente, ele pulou lá embaixo. Eu acho que ele tentou tá tentando me pegar. Ele pulou lá embaixo, ele me viu e acabou pulando lá embaixo. Sem querer, tudo bem. A gente mata você depois. Vem, doidinho. Ih! Malenia tá ficando boa no pé, menino. Vai, Malenia. Mostra a tua habilidade. Isso aí, Malenia. Muito bem. Ô, oh, gente. Tem mais um... Ui! não morreu não. Tem mais forte um pouco. Tem um, um pauzinho pra cair em cima ali, ó. Uma vigó uma vigota, ó. Uma viga, sei lá como é que chama. Bom, é isso. Eu tenho que cair aqui em cima. Ai, gente. Se eu cair errado, eu vou ter que voltar tudo de novo. Cai certo, Malene, Pelo amor de Deus. Ai. Meu Deus. Ai, ai. Ai, gente do céu. Eu sou péssimo nisso. Ai, gente. Agora... Agora eu vou cair em cima desse rato, bem aqui já, matando ele já. Mata! Mata! Tem mais alguém pra matar aqui desse lado. Ai, aqui tem um doidinho com sete. É bem aqui que aqui tem um sete, gente, que eu tenho que pegar. Isso, uma dá o pé. Oh, mas a, esse, esse negócio vem no meio aqui me atrapalhou, gente. Gente, esse bicho é forte para um caramba. E eu tô morrendo de medo de ir pra trás aqui Tem uns ratos velhos gente também que se me pegar, meu amigo Isso, Marlene, muito bem Vamos pegar uma nossa roupinha nova É, moleque, agora eu tô no... Eu estou no estilo Vem, doidinho, vem só O Medusa era bom se viesse um por vez, né? Tá, ah, tudo bem, tá sob controle Um já foi, e tem mais um monte agora Vem. Só um por vez, vem. Ih, estado vem. Ih, gente, ficou doidão, hein? Ui. Ui. Veio foi o outro. Agora lascou muito. Agora lascou demais, minha gente. Ui, mata logo esse rato. Mata, mata, mata, mata, mata, mata. Suma, Alenia muito bem. A Malenia tá aprimorada aqui já. A malenha já tá aprimorada no Perry. Aqui, gente, eu preciso pegar esses itens. Ó, tem um aqui, tem outro lá do outro lado. Ah, eu vou ter que cair aqui, pegar um, depois cair lá do outro lado, pegar o outro. Ah, a bunda grana. Porque não dá pra subir pra lá, não dá pra passar daqui. Claro que tem que ter um monte de rato, né? Esgoto, lógico. Tem aqui, dois fragmentos, é muito bom. Aqui. Lança cerrada. Porrão. Dropa itens bons. Faquinha de arremesso. Ah. Não é ruim, não. É devagarinho, Malena. Devagarinho, Malena. Ai, gente. Tô com medo. Isso. Deu certo. Dropa um item bom. Dois frases de sangue. Tu esperava mais. Eu esperava bem mais. Vou passar direto pra esses lobos. Tchau! Porque eu sei que eu vou morrer pra vocês. Quero matar esses aqui, ó. Não! Meleca. Oi, o lobo veio. Ai, gente, lembrei agora da minha primeira jornada de Bloodborne. Eu matei esses lobos bem assim. Eu matei eles bem aqui, cara. Foi uma dica que me deram nos comentários. Ah, eu vou fazer do mesmo jeito. Eita, ainda me deu um supapo ainda. Agora é a vez do outro, vem. Pode vir, vem. Abre o um espaço pra ti, vem cá, vem. Morre praga. Pronto, problema resolvido. <risos> eu nem lembrava, gente, que tinha esse... Esse glitch aí. Esse macetinho não virou por nada. Bacanagem, cara. Cara, eu acho que eu já peguei tudo aqui. Já matei tudo. Tem que matar nesse mapa. Menos esses dois, né? Ui! A lenha do céu, tu acerta esse peor. Acerta esse pérolic, senão tu vai pra vala bonita aqui. Cura, minha filha. Deixa a vida no talo. Matar esse outro aqui também. certa minha filha. Pensei que não ia dar tempo. Quase não deu. Tava muito longe. Ai, caraca. custo, Moedas brilhantes. Que item mais inútil o tio aqui vamos melhorar aqui o cutelo deu pra deixar ele mais dois agora vamos para o primeiro boys a galera já está toda aqui de novo ai estou nervosa um supapo e ela me mata não vou colocar a mira nela Com muita cautela Só duas Duas Duas batidinhas e vaza Eita lasqueira não, não foi isso que eu planejei? Não foi isso que eu planejei? Ela cai em cima de mim? Mas ela não caiu bem em cima de mim Eu acho assim não Porque ela não deu tanto dano Dá pra dar mais? Beleza, eu não vou me afobar não, gente. Eu não vou me afobar, eu vou com toda a cautela do mundo. Com toda a cautela do mundo. Só na mãozinha. Só na mãozinha. A vaza. Vaza. Ai, gente. Ui. Tá. Não deixa a emoção te controlar, gente. Essa trilha sonora, ela faz um negócio com a gente. Ela faz um negócio com a gente, essa trilha sonora, né? Calma nessa hora! Vou passar aqui pra trás, porque ela já tá me cercando ali. Mãozinha. Ui. Ela volta, né, com essa mãozona. ele lá para trás, minha filha. Sai. Cura, minha filha. Cura. Ela vai puxar a mão. Ó, puxa, dá dano pra caramba isso aí. Eita, tô muito perto. Que eu tenho que já me afastar. Vamos jogar o um molotovzinho? Ô, melequita tá veia! Saiu do molotov, gente. Mais um molotovzinho? Eita, o molotovzinho é bom, né? Contra ela. Eita, deu o Perry. Não consegui dar o pele, gente. Só consegui bater mesmo. Acabei marcando ela pra jogar o... Eita. Eita que ela tá ficando zangada. Tá ficando braba comigo. Vou manter o, o sangue no talo. Eu quero só passar, minha filha. Sai da frente. Vou jogar a Molotov. Eita que tá pertinho. Cara, o Molotov é muito bom, dá muito dano, gente. Que absurdo. Ah, eu não quero gastar tanto Molotov, não. Vou deixar pro final, Molotov. Vou deixar pro gran final. Isso, tenta dar o pele. Isso. Ah, shoo, peça, manga. Taca, Molotov. Show essa manga só nojenta. Uhul, conseguimos! Malenia do céu. Cadê o gritinho, Malenia? Cadê, gente? O coisinho do grito. Peraí, deixa eu procurar. Ai, não tem, gente. Disfarça. Esse personagem é novo. Esse gesto a gente pega lá pra frente. Mas tudo bem. A gente comemora assim mesmo. Vamos fazer assim. Yeah! Duplo imbatível, Moni, Malenia, uhu! <risos> Vamos pro próximo, boys. Seja bonzinho, vai. Por favor. Esse tiro seu, não tô curtindo não, tá? Não tô curtindo esse tiro teu, não. Eita. Gente, a ideia aqui é não me afobar, tá? É tipo uma batidinha e vaza, entendeu? Aqui não é nem duas batidinhas, não é só uma. Aí vai ficar nessa, me atirando aí. Eu vou pra um lugar mais limpo. Essas lápides, elas me atrapalham. Eu vou, acho que vou cá. É menos lápides pra cá? Não sei. Ih, não deu. Ih. E não deu. E tá lasqueira. Eita. Eita. Pura. Eu não coloquei a caixinha de música, eu tava pensando em usar ela Real Eu tava pensando em usar a caixinha de música Porque ele fica melhoré da cuca Ele fica melelé da cuca Quando a gente usa a, a caixinha de música, sabe? Eita, aqui ele, ele esticou o, o machadão dele, gente Eita, eu vou pra vala aqui Tô até vendo já É quinto, Merda, carreguei um ataque na hora que não era para carregar. Silo, cara, vou ficar bem aqui. Isso aí. Muita calma nessa hora, muito controle. Muita paciência. vem Não, gente. Essas lápides aqui, elas me atrapalham, cara. Me atrapalham demais essas lápides aqui. Tô com medo de carregar um ataque. Carregar ataque, sabe? Ai, agora, agora lascou de vez Ai, Agora dia Não deu Deu Isso Opa, essa manga, seu nojento Gente, eu vou matar de primeira, não acredito não yeah! Yes Gente, todos esses anos Jogando Bloodborne Gente, é a primeira vez que eu mato esse boi de primeira, gente, ainda mais no level 4, no menor level, com o personagem mais fraco que tem. Ai, nossa, eu vou dormir muito mais feliz hoje. <risos> gente, quem puder deixar o like aí, eu agradeço, tá bom? Deixem aí suas dicas nos comentários para o próximo voz, tá bom? Super beijo, até mais, tchau!